Ah, bem, vamos então jogar aqui, gato com os inscritos, né? Um, tem aqui eu, eu não sei quem é esse, o Niel e o Alastro, então né, bora lá. Mas antes de começar o vídeo, vou dar uma palavrinha do nosso patrocinador, a é uma empresa que desenvolve, publica e produz jogos, filmes, animações e músicas, e possui até uma loja física na cidade de Teresópolis, a Doce Biju. Recentemente eles estão produzindo grandes projetos que serão lançados entre 2023 e 2024, entre eles está o After Hours, um jogo de terror que ainda não foi revelado e está em estágio inicial, e eu mesmo estou super ansioso, inclusive eu estou trabalhando nele. Se você quiser saber mais sobre todos esses projetos e tudo mais, entre nas redes sociais da Studio Stark, que estarão aqui embaixo e nos comentários fixados. Então, bora voltar para o vídeo. Tá boa hora. tá tudo. Ó. Me mano. É pra mulher escolar do cima. Eu acho que ele tem no seu cara. Mano. Ai ai, eu tô. Ah, velho. se o desenho aí. Tá no mó bom ainda pra cima. Nada, nada. Tá, ah, beleza. Tamo tem sapatinhos Beleza. Ah. Tamo tem. Tá. Ah, mano. Tá. <risos> tá? Ah, não. Ah. Pô, sacanagem, velho. <risos> que isso, mano. A evolução tá incrível, velho. Foi. de. Foi extremamente ruim. Sem querer ofender quem fez o segundo desenho claro Nada de na nada de nada. Nada. Nada. <risos> <risos> tá, agora pro próximo. Ah. Era moleque. Era um zumbi atrás de um moleque, então. Eu fugi tudo de novo <risos> Que isso velho Parece um cara que tava atacando um Ah velho, é esse aí Ah mano, foi esse aí que eu estraguei Ah velho, olha o que eu fiz né? meu. Hum, porra minha Pô, velho, estraga de desengulir aqui, mano. Né? Pô, ficou mó bom, velho, isso daqui. Hum. E caixa, que tem um chão aqui, porque tu me bomba então é isso. そのですね。<音声><音声><音声> Agora lá, ah, uh, tá, agora me botou, professor. Carregui, que isso, ah, tá, foi, foi, foi, A ficou vez Tá, todo isso. Vamos ver. Ah, foi, já. já. Então Ah, É isso. <laughs> <laughs> <coughs>